Era onde ali estava, e vários outros estavam sentados em silêncio ao seu redor. Frodo viu Glorfindel e Glóin, e num canto, sozinho, estava sentado o passo largo, outra vez trajando suas velhas roupas gastas de viagem. de puxou Frodo até um assento junto dele e o apresentou à companhia, dizendo, Aqui, meus amigos, está o Hobbit Frodo, filho de Drogo. Poucos já chegaram aqui, passando por maior perigo ou em missão mais urgente. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Conselho de Elrond, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 O Conselho foi convocado e liderado por Elrond em 25 de outubro de 3018 da Terceira Era, em Valfenda. Foi discutida a história do Um Anel e o que deveria ser feito com ele, que havia sido trazido por Frodo Bolseiro. Estavam presentes representantes de todos os povos livres da Terra-média. Elrond, como governante de Valfenda, chefiava o Conselho. Gandalf, o Cinzento, Mensageiro do Oeste e um dos Sábios. Frodo Bolseiro, o atual Portador do Anel, foi para Valfenda por advertência de Gandalf. Bilbo Bolseiro, ex-Portador do Anel e aquele que o encontrou. Glorfindel, o Alto Elfo dos Noldor que ajudou Frodo a chegar em Valfenda. Erestor, o Conselheiro-Chefe de Elrond e outros Conselheiros de Imladris. Passo Largo Aragorn, chefe dos Dúnedain, e herdeiro de Isildur, acompanhante de Frodo na viagem e seu protetor desde Bri. Boromir, filho do regente de Gondor. Ele e seu irmão haviam tido o sonho profético que falava da espada que foi quebrada e de Valfenda. Glóin e seu filho Gimli, que tinham sido enviados por Dain II Pé de Ferro para alertar Bilbo de que um mensageiro de Mordor tinha aparecido no portão de Erebor e perguntado sobre o Anel. Como o Rei Brand de Vale também tinha sido abordado, Dain decidiu enviar mensageiros a Emiladris. Eles também vieram em busca de notícias sobre o que havia acontecido à Colônia de Balin, que havia entrado em Moria 30 anos antes. Legolas foi enviado por seu pai Thranduil com más notícias. Gollum, que estava sob a custódia dos Elfos da Floresta, tinha escapado após um ataque surpresa dos Orcs. Galdor dos Portos, mensageiro de Círdan, estava em Valfenda e acabou participando também. No Conselho, Gandalf, Elrond e Bilbo contaram a história do Anel a todos. Ao ouvir o potencial da Ruína de Isildur, Boromir propôs usar o Anel para defender Gondor, sua terra natal, e derrubar Sauron, seu criador. Gandalf e Elrond eram contra isso, e declararam que o Anel era a essência de Sauron, e, portanto, corromperia e, no final das contas, destruiria qualquer um que tentasse usá-lo. Para dissolver as dúvidas de Galdor, Gandalf falou sobre o verso do Anel que apareceu no objeto, e o recitou na língua negra irritando o Euron de a fazer isso. Passou-se a se considerar o destino do Anel. Ele era indestrutível, pois só poderia ser desfeito onde foi criado, nas Fendas da Perdição, no Monte da Perdição, e várias soluções foram propostas. Foi sugerido entregá-lo a Tom Bombadil, que não poderia ser corrompido, ou enviá-lo a Valinor sob a tutela dos Valar e dos Altos Elfos mas foi considerado que o Anel não poderia ser escondido ou descartado, pois permaneceria perigoso para as gerações vindouras. Eventualmente, foi decidido que a única maneira de se livrar de Sauron e do Anel era lançá-lo onde ele foi feito. Então, tornou-se necessário decidir quem deveria assumir a responsabilidade por tal empreendimento perigoso. Bilbo se ofereceu para terminar o trabalho que havia começado, mas Gandalf disse que ele não poderia pegar de volta o Anel porque o possuíra há algum tempo. Eventualmente, Frodo surpreendeu a todos, incluindo ele mesmo, dizendo-lhes que levaria o Anel. Depois de alguma reflexão, Elrond concordou. Nesse ponto, Sam saiu do esconderijo e exigiu acompanhar Frodo. E como não era possível separá-los, Elrond concordou. Quem iria acompanhar a Companhia do Anel foi o assunto de algum debate nos dois meses seguintes, embora estivesse claro que Gandalf, Aragorn, Boromir, Gimli e Legolas se juntariam a eles. Elrond é optou por mais dois. Nove caminhantes iriam se opor aos Nove Cavaleiros. Ele originalmente pretendia enviar dois de sua casa, como Glorfindel, mas Gandalf optou por incluir Merry e Pippin, pois considerava que a amizade e lealdade seriam muito mais importantes naquela missão do que a Força. E assim aconteceu o primeiro e único Conselho de Elrond, reunião que serviu de continuação do antigo e desativado Conselho Branco. Então é isso, pessoal! No livro, o Conselho de Elrond é o meu capítulo preferido, juntamente com A Sombra do Passado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo,